uma coca, hoje nós estamos fazendo mais uma transmissão ao vivo, só acabando de acertar aqui o material aqui, e estamos aí começando mais essa transmissão. E nós vamos aí também mostrar os amigos aí. É... Hoje nós estamos sem as variônicas que já aguardou, que estava a última que estava feito. Então a. Eu já estava com a programação já, programado agora faz, faz muito hora. Então vamos fazer uma demonstração aqui do pêndulo. Bem lembrando o pessoal aí que.. E agora nós vamos pegar esse achar o pino. Vamos fazer um erro. Aqui tá na galeira, montando Vamos ver o que vamos achar aqui. Ó. Meus amigos que chegando no canal, já fizerem fazendo alguma pergunta. já tivemos aí quatro joinhas. quiser fazer alguma pergunta vamos fazer a demonstração aqui do pêndulo esse é o pêndulo ele tem 60 cm de comprimento você pode trabalhar com ele em pé passar o dedo aqui na argola trabalhar com ele em pé você também pode trabalhar com ele aqui ó, com a arma da mão trabalhar com ele em cima da mesa e você também pode trabalhar com ele também no celular. Você pode pegar o celular e trabalhar com ele aqui em cima. Às vezes você quer trabalhar uma foto, é, algumas perguntas, algumas coisas. Você pode trabalhar no celular. Então é muito interessante. Mas lembrando, pessoal, que ele também tem câmera. Também pode ser. Vou colocar testemunha. E pode ser também pelo comando. Agora estamos no canal certo aqui. Nós temos uma outra transmissão, mas a outra transmissão, a outra transmissão parece que faz tá estar com problema. Nós começamos mais ou menos dentro do horário. Da, das 20 horas e também estamos aguardando aí os amigos chegarem fazer algumas perguntas hoje nós não vamos ter uma demonstração com o Pedro, então vai ser mais trabalhar as perguntas então, agora nós vamos aqui verificando se eu sou Aí está tudo legal. Oi, estamos aé. Ora, na é quarta-feira, nós já vamos ter azuar e uma pronta. É o número 2, né? A número 3. Aí pessoal aí que tiver interesse, a descrição tá embaixo do vídeo. Aí nós vamos aguardando aí. Pessoal, chega um pouquinho mais tarde na live, né? Mas o pessoal que entrar na live aí quiser fazer alguma pergunta, já pode fazer. Hoje nós vamos trabalhar mais as perguntas. vai estar um pouco devagar, né? Porque a gente começou um pouquinho mais cedo. Mas já, já o pessoal vai chegando. Vai lembrar o pessoal, não esquecer do like, dá um like para ajudar a nós. Lembrar o pessoal aí que o vendo, você pode trabalhar com ele com a mão aberta. Mas você pode fazer muitas perguntas com ele nessa posição. Ó. Você com a mão aberta, usando a mão como, como gráfico. Muitas coisas que você quer fazer e saber, dá para você usar ele segurando ele, curto. Ele curtinho, uns 5 centímetros em cima da mão, ó. Você pode usar ele com a mão aberta. Você vê que ele vai trabalhar no sentido da ponta dos dedos. Você vê que até ele vai com a ponta dos dedos. E você pode fazer as perguntas para ele aqui. Às vezes as pessoas perguntam, é, é gráfico, mais gráfico, uma coisa de outra. Às vezes a pessoa não precisa tanto gráfico. Agora, ele tem que saber o que, que ele vai perguntar, né? É, o gráfico seria, você quer saber qual a pessoa, você tem um testemunho da pessoa ali em cima, uma foto. Você quer saber que cor que dá certo para aquela pessoa, aí não vai dar certo aqui em cima da mão. Aí em cima da mão, não dá certo você fazer essa pergunta, por quê? Porque a mão não está escrita as cores. Então você teria que usar um gráfico, o pêndaco usar aquela cor que dá certo para a pessoa. Então, é. Agora, conforme é Outras coisas, então já dá certo. Por exemplo, é. Você quer perguntar apenas? A pessoa está com um problema, está com algum câncer, alguma coisa. Então, você pode. Você sabe o nome completo da pessoa, você fala o nome completo, e você pode usar a mão como guia. Agora. Você também pode, muitas perguntas podem ser feitas pela mão. Por exemplo, você quer saber se tem um ouro lá numa distância. Você fala, Pedro, lá naquele lugar que eu estou olhando, se lá tiver ouro, você gira. Se não tiver, você não gira. Se ele girar na tua mão, porque lá tem agora. Se ele continuar para frente e para trás, porque ela não tem nada. Outra coisa que muita gente entende errado mesmo. É falar com o Pé, pé gira para gira para direita ou gira para esquerda. Não só para frente e para trás. Mais nada. Ou ele para, ou ele para e fica paradinho, né? parou agora. Agora. Agora, para que girar para trás? Para dar resposta negativa? Se eu perguntar para ele se lá tem olho, ele girou porque lá tem. Se ele ficou para frente, para trás, porque não tem. Porque ele Já é a resposta dele. Mas cada um trabalha do modo, então também não estou desfazendo de quem trabalha com ele, fazendo a pergunta para frente para trás. Então são coisas interessantes. E o mesmo que se faz com as variônicas, você pode, ficar, com o tempo você pode fazer com as variônicas. Só que as variônicas já não dá para você trabalhar assim com a mão. Vale o que você já tem que fazer os passos. Você dá os passos, você vai naquela direção e fala, fala com ela, fala naquela direção, naquela serra que eu estou vendo lá. Não precisa nem falar a distância, senão você não sabe a distância que você está indo lá. Aí você vai lá cruzar, porque lá tem alguma coisa naquela serra. Agora você tem que ir lá no pé daquela serra, você pegar a direção lá. você bem-vindo a like, boa noite boa noite o senhor e a família então, quando você olha num lugar bom você quer saber se tem alguma coisa naquele lugar se acusar que tem, então você sabe eu vou naquele lugar que lá tem a possibilidade de eu achar alguma coisa lá mas, quando você tá naquele lugar você tem que pegar a direção lá naquele lugar Ah, não, tiver alguma pergunta aí, manda aí para nós. Também lembrando o pessoal aí do Pema, ainda estamos aí com o preço antigo dele. Mas a gente vai ter que dar uma mudadinha no preço dele aí daqui uns dias. O pessoal que tiver interesse aí, quiser aproveitar que tá esse precinho, mais velho. E a usuária Iônica também. Também daqui uns 20 dias, 15 dias, 20 dias também, não tem que mexer no preço dela. O material subiu demais, na conta. Mas é muito, muito, e já faz tempo que ele vem subindo, a gente vem mantendo os preços. Oi, bem-vindo à live, uma boa noite. Bem-vindo. O Saladão não está em profundidade para ela. tem profundidade. Como não tem distância, não tem profundidade. A Zóra trabalha com energia. né A energia não tem distância para ela percorrer. Também não tem obstáculo Para ela, para a energia A energia atravessa terra Atravessa pedra, atravessa água Não tem obstáculo para a energia É a mesma coisa, se eu consigo Fazer uma é, Eu consigo fazer, fazer uma transferência De energia daqui Estava lá para os Estados Unidos Que nem já fiz para os Estados Unidos E também para o Japão então, vamos dizer que a profundidade seria a distância daqui no Japão. Seria a mesma coisa. Não existe. Pela, pela radicesia, não existe profundidade nem distância. Agora, ela, com testemunho, ela fica limitada. Com um testemunho, eu, eu fiz um teste uma vez num, num poço, o poço tinha 22 metros de fundura. Eu coloquei no, um diamante num práticozinho e desci ele pela, pela linha até lá embaixo. As varas conseguiu acusar ele lá em cima, portanto, até 22 metros eu sei que elas pegam um diamante. Agora, daí para baixo teria que fazer teste aí, teria que ver. Mas eu acredito que elas vai bem mais fundo que isso. Né? E com escondei mundo. Porque a, as variões que a pessoa tem muito o que aprender com elas, mas muito. Quer dizer, aprender a comandar ela, dar os passos dela, é, é, falar com elas, isso aí é fácil, é aprender rápido. Quando eu digo assim, tem muito o que aprender com ela, porque é muita coisa. É muita coisa que elas fazem que, a gente, que as pessoas não fazem nem ideia. E a mesma coisa ao o pêndulo o Perno também. É muitas coisas. Porque a.. A Zaiola que é a confiança que você pega nelas. Então, a partir da hora você começou a fazer teste Você começou a confiar nelas oh, bem, like. Boa noite Então você começa a confiar nelas Você pega a confiança Aí você começa a procurar mais coisa com ela Quanto mais você vai acertando com ela Mais coisa você quer saber se ela vai acertando Agora... É a mesma coisa, o cara lá no, no rio, lá, duas pessoas que morreram lá. Primeiro ele achou um, depois ele achou o outro. usando amas E Ele pegou confiança, quer dizer, que agora ele pegou confiança nela. Então ele confia nela. Então o comando dele agora fica mais, mais certo. Então ele já tem uma confiança nela e no comando dele. Agora, quando a pessoa pega as varionas, pega elas na mão e começa a ficar na dúvida: ah, será que o trem vai achar por, por, pela energia? Será que eu vou ter que usar testemunho? Será que eu ponho testemunho? Será que eu uso pela energia? Então, essas pessoas não têm, confiança, não têm confiança nas varionas, não é mesmo, não têm confiança. Quer dizer, ele fica em dúvida, ele mesmo, ele não tem uma decisão firme. De ah, não, eu vou usar testemunho, eu vou usar energia. Então é uma decisão firme. Não, eu não vou usar testemunho, eu vou usar só energia. Eu, quando eu tiver que aprender, eu vou aprender usando a energia. Agora, que nem um outro lá também. Ela falou, não, eu vou comprar as variantes que eu quero só para ouro. Se, não for, se elas vão achar ouro para mim, não serve para nada. Eu falei, igual. Aí vai ficar na consciência do cara, né? Se ele vai usar para outra coisa, se ele vai usar só para caçar ouro né? Mas é como se diz, é, é uma pessoa que nem eu fui franco com ele. Eu falei para ele, olha. É melhor você treinar bem com elas primeiro, treinar com outras coisas também. Você pegar confiança. E ele comprou, a sua viajou lá para ele. Lá. Já chegou para ele, já fez o vídeo mostrando que chegou lá tudo certinho. Não entrou em contato mais comigo. Quer dizer, então, espero que esteja dando tudo certo para ele. O parceiro vem da like, boa noite. Porcelo dando boa noite aí aos amigos aí que tá estão no canal aí, que estão tá, tá assistindo a live. Pessoal, aí, tiver mais alguma pergunta? É isso aí, é meu parceiro. Vamos dar, dar uma força aí pra nós aí. Pede o pessoal para dar um like pra nós. Porque o like ajuda muito nós. Porque quando o pessoal dá o um like, porque porque gosta, tá gostando do canal, tá gostando do, do assunto, do vídeo. Aí o YouTube pega e indica esse vídeo para mais gente. Agora, quando não tem um like, não tem nada, aí, não tem um comentário, aí o YouTube fala: ah, ninguém gostou de nada. Deixa isso aí quieto. Oh, Ó, Marcelo, que bom que você achou ela. Deu certo. É muito bom. Então, é essas coisas que a pessoa vai pegando confiança, por exemplo, o cara vai confiando uma coisa na outra, ele vai fazendo uma caça, uma coisa, caça outra. Então é a confiança que o cara pega na, no comando dele e nas horas. A verdade é essa mesmo, Marcelo. Se você não acreditar nelas, não acredito Porque quando você acredita nelas, você está acreditando na tua, na tua energia. Não é bem. É, quer dizer, as duas coisas, nelas e a tua energia. Mas quando você passa a acreditar nelas, você consegue comandar e consegue delas que elas você ver uma aqui, as coisas se tornam muito mais fáceis. Mais fáceis e mais, e, e mais acertadas. Porque as variônicas por si, elas é feita com material apropriado para a energia. Mas a energia da pessoa é quase tudo. É 90% de tudo. 10% são das variônicas. 90% é da energia da pessoa. Cargo, boa noite. Bem-vindo à live. Ah, muito bom. Está indo bem nos testes. É praticar mesmo. Praticar bastante e treinar os comandos. Mas é como nós estávamos falando antes. Por exemplo, se o cara pega as variões, ele começa a ficar na dúvida do que ele vai comandar. É, se dá certo, não dá certo. Não tem que ter dúvida. Você dá o um comando e vê o resultado. Se deu errado, você, você tenta ver o que... Quem foi errado no comando, dá o comando de novo. Ela está ali para você praticar com ela, você treinar com ela, pegar confiança com ela. Quando a gente tenta, caça E vê que as coisas dão certo E outra Às vezes a gente tem que usar as variônicas Para muitas coisas É que nem o parceiro aí Tinha um documento sumido e achou com ela Pois eu vou contar uma história Para vocês que aconteceu aqui em casa Esses dias Eu tenho um netinho Que ele tem um ano e meio E ele pegou a chave do carro e foi lá, foi dentro da fonha do travesseiro. E nós, e, ixi, todo mundo caçou essa chapa para o chão, para bairro das camas, todo arma Eu Foi só dar o comando para as varionas, foi varionas, Fui lá no mais ou menos para onde eu estava brincando, porque os assim, meios, deu o comando para as varionas que a gente indicou a direção. Chegou em cima do travesseiro, varionas já cruzou. Foi, tá aqui. E tirei o travesseiro e olhei debaixo nada. Foi, uai. Aí pus o travesseiro pro meio da cama, passei as varianças lá, as varianadas, não cruzou. Eu levei que o travesseiro cruzou no travesseiro, falava, não é possível. Aí partei, o travesseiro tava no cantinho, o travesseiro enfiado dentro da fonte. Agora, se é uma pessoa inexperiente, o que, que ia fazer? Eu ia tirar o travesseiro, pular lá pro meio da cama, passar as varianças lá, as varianças lá, as varas mentiu. Eu eu, todo, a pessoa tem que corrigir o local de novo. Aí eu peguei o travesseiro e passei. O cruzou em cima do travesseiro. E a mesma coisa aconteceu com o outro cara também que deu um comando para ouro. Ele achou uma pedra, já com mais de um metro de fundo tirou essa pedrinha para fora. Ele dava o comando no buraco, não tinha mais nada. Ele dava o comando em cima da pedra, a vara cruzava. Por quê? Porque a pedra estava com um fiapo de ouro. E ele já achou que a vara servia para mais nada. Agora vocês imagina como é que o cara tem esse pensamento, como é que ele liga para você. Até que você explica a ele, não, faz isso, faz aquilo, ah, você tem que ter paciência. E aqui nós temos que ter paciência, porque a pessoa que quer adquirir o produto, ele precisa aprender a trabalhar com ela. Agora tem pessoas que também não querem aprender, eu tenho muitos casos aí que o pessoal fala não, eu quero trabalhar só com testemunho. Se eu acho achou, se não achar, não achou, senão eu vou até a hora trabalho sem nada, eu quero cruzar e eu vejo o que, que, que eu acho, então tem o pessoal, é vários jeitos pessoal, então mas a paciência aqui, a paciência é tudo. Vocês podem ver aí que eu, para perder a paciência aí às vezes, é difícil. Só acabou com muito besta mesmo, cara? Ó, parcelo e pessoas, elas têm que, muitas delas elas têm que ver primeiro e também não só contra, porque às vezes as pessoas também não tem conhecimento nunca viu nada igual, nunca pensou nisso então a primeira vez fica meio meio que pensativo né? é que, é, às vezes a gente vê certas coisas, na hora a gente fica pensativo às vezes não fala nada, mas fica meio esperando para ver resultado então é normal das pessoas. Mas aí não é que a pessoa é negativa. É que a pessoa ela fica meio, meio intensiva. Se é possível, não é possível. Ui, tá passando um carro de som, aqui, fazendo uma barulheira aqui. coisas são assim mesmo. É parcela, isso aí são as coisas que ela faz. Agora, por aí você pode começar a treinar, começar a fazer, perguntar para outras coisas, para outros detalhes. É, isso aí é muitas coisas que tem como você saber com ela. A telescópio ele é muito boa para carregar o senhor coloca, o senhor abre ela, coloca dentro do bolso o senhor quer usar de volta, tira dentro do bolso só puxar a outra já é um pouquinho mais difícil, né porque o senhor tem que desmontar ela e colocar ela na mochila por causa das varetas. as varetas são mais longas a telescópia é 18 centímetros, cada um tem tampão com mosca dos dois lados é tanto de como do lado que tampa a antena ela tampada, a pessoa não sabe o que, que é. É dois tubos. Não é nada. A outra não. A outra já, a pessoa já vê que é um par de barinhão. Mas as duas fazem o mesmo serviço. É a mesma coisa. Não muda assim. Não muda nada. E a, a telescópio, uma das vantagens também que ela tem é que você pode trabalhar com a antena mais longa ou mais curta. Dependendo do lugar que você está, você pode alongar mais a antena. Você está num lugar que tem muito obstáculo, você pode trabalhar com elas mais curtas, aí, com 25 centímetros cada antena só de comprimento. Você está num lugar melhor, você pode trabalhar com 40 é abris abrisado não é muito saco é o marcones é o marcones de natal bem vindo a lá marcones uma boa noite O Natal. Natal é Rio Grande do Norte. A masuari é. É que a gente sempre diz. Pode ser compra para achar ouro, mas vamos um pouco a torre já não tem ouro. Mas não hum, quer dizer que elas é perdida. Elas vai te servir para muito mais coisa. Isso você pode ter certeza. Agora, o que a gente tem também falado aí com o pessoal é o seguinte. Não é um produto muito baratinho. Que nem a vezes tem pessoal que entra. Pensei que era aí R$200, reais eu Foi meu amigo, hoje só o material de Sassuariônica... Você vai no mercado comprar, você já vai gastar um dinheiro, irmão. É... Tempo. Eu tenho dia que eu começo cedo para fazer duas. Eu não consigo terminar a segunda. Eu para me despachar duas hoje, eu comecei ontem. Já no noite, despachei a, de, de sexta-feira, despachei e comecei as outras no fim de semana. Consegui despachar as duas hoje e amanhã eu tenho uma para despachar. Que eu vou começar ela cedo, mas quando é ali para uma hora, também duas horas já está pronta, já está testada porque todas elas têm que sair testadas, tem que sair funcionando. Vamos lá, ó Marco elas já estão viajando para aí, já estão tá, tá mandando para aí. Não demora muito chegar aí, não. É, o nosso amigo aí que entrou na live aí, ele comprou um quarto de Os par de, par de dele já tá indo para lá, pro o Rio Grande do Norte. Eu só demorei um pouco aqui para identificar o nome, porque lá no, no, no Zap, lá tem o desenho, lá do Zap é diferente. A não ser que mudou lá também. Agora lembrando aí o pessoal, que eu tô com mais ou menos 2.500 pessoas nos dois celulares. Um tá com mais de 1.500, o ou outro também tem mais de 1.000. É difícil eu lembrar nome rapaz, olha aí. Não é que eu sou esquecido, não. É que é muita gente. Mas é rapidinho também, você lembra de volta. Aí tem pessoal aí que já faz 3, 4 anos aí. O cara, não tá lembrado de mim. Aí a gente vai conversando Ah, por Aí você acaba lembrando. Mas é bastante gente. Outra, eu tenho umas partes de pergunta aqui no zap. Aqui, que eu, assim que eu terminar o live, eu vou responder. Eu já respondi hoje, ali mais ou menos depois do arbusto também respondi um, um, um tanto dela. Mas aí a gente atrasa aí duas, três horas para responder, mas a gente responde. É como a gente diz, né? Por enquanto tá tanto para responder no dia, né? mas se aumentar, se dobrar do que tem, já não dá mais aí vai ficar difícil, aí já fica um pouco mais difícil e já que na live, na live nós já estamos mais tranquilos por exemplo, o pessoal que faz as perguntas aqui na live já está bem menos Mas nós também não podemos pedir para o pessoal que faz as perguntas também no zap Fazer as perguntas na live Porque se nós pedir para eles fazerem as perguntas na live Também se as perguntas vinha tudo para a bicho Nós vamos ficar numa live aqui 4, 5 horas falando dela Então não dá também Então nós temos que deixar as coisas caminhadas do jeito que A gente está caminhando né é Um pouco lá, um pouco aqui e Um pouco lá, lá nos vídeos Então faz dica, eu não estou nem respondendo perguntas no lado da dos vídeos. Mas uma hora eu preciso começar a responder um tanto lá. E uma vez eu deixei juntar lá, juntou mais de mil perguntas. E é ruim, porque lá também eu perco. Por exemplo, lá tem muita gente interessada em comprar, faz pergunta por lá. Então às vezes você, você não responde lá, você perde a venda também lá. Aí o pessoal tiver alguma pergunta. E a live aqui, a, a live nós não trabalha as perguntas. A pessoa pergunta sobre um problema, sobre o outro. Então a gente trabalha sobre eles. Então nós não temos nada escrito. E não tem nada programado para... Às vezes que nem a última live que eu tive lá, não. Ela tinha, eu tenho programado lá de dar uma demonstração com o pêndulo. E eu fiz no começo do vídeo. Depois, não, depois é foi pergunta. Hoje não tinha nada programado, no começo já foi praticamente direto. Estamos aguardando aí que pessoal tiver alguma pergunta. <coughs> Vamos aguardando aí para só fazer alguma pergunta. Vou dar uma olhada aqui que eu estou com uma... Bom, se o pessoal não tiver nenhuma pergunta, nós vamos começar já a preparar para encerrar essa live. Nós já estamos aí com 42 minutos né A live às vezes ela fica muito longa. Às vezes não é bom para quem vai ver essa live depois, porque às vezes o cara não consegue ver a live inteira, não consegue ver as perguntas todas. que eu sempre falo, pessoal, a live é boa, ela fica em torno aí. 50 minutos uma hora uma hora para baixo um pouquinho não só adoro o senhor der um comando para ela e o comando ele é firme, é, elas não mudam para outra coisa. Isso aí o senhor pode fazer o teste, por exemplo, o senhor põe um objeto a 10 metros de distância e põe outro com 5 metros de distância. Vamos dizer assim: o senhor põe lá um, uma peça de alumínio lá com 10 e o senhor põe uma peça de ferro aqui com 5. E o senhor dá o comando para ela te dar a direção do alumínio e o senhor vai caminhar com ela, vai dar a direção, o senhor vai caminhar com ela, o senhor vai ver que ela vai passar em cima do ferro, não vai nem, nem dar bola para cruar, ela só vai cruzar lá onde está o alumínio ela... e cara que é outra coisa, o senhor bom ouro, pô diamante ou qualquer coisa no meio, pode pôr uma bacia d'água lá no meio, com 5 metros, um pedaço de ferro lagrante. Se o senhor dá o comando, para o tá lá na frente, ela vai lá no que o senhor deu o comando. E aquilo que o senhor está caçando aqui atrás não é o que o senhor comandou para ele Agora, ele sempre dizendo aí que a, o treinamento com as 10 cartas é importante. Porque é nesse treinamento que a pessoa aprende a dar o comando, aprende aos passos. É, três passos à frente para elas indicar para onde a pessoa vai andar. Porque não é para onde a pessoa quer andar, é para onde elas querem que a pessoa vai. Então, as dez cartas, esse, esse vídeo aí, ele é importante. Ele vai é mais alguma pergunta aí, Fábio. Ah, eu que agradeço, Fábio. Eu que agradeço. O senhor, a esposa aí, tá aí vendo o vídeo. Eu que agradeço. E uma boa noite para vocês. Eu quero agradecer a todos os amigos que participam da live, das perguntas que fizeram, dos likes que deixaram aí para mim. O pessoal que está aí no canal, não deu o like não esqueci de dar o like. Está chegando aí às vezes agora. Ver o vídeo do começo. Porque tem muita coisa boa aí, muitas perguntas boas aí. Nós vamos segurar mais um pouquinho, porque tem mais gente chegando agora ainda. Bem-vindo like, boa noite. Então, é, quanto mais você for treinando com ela, melhor você vai ficando com ela. E mais você vai vendo coisas, você vai descobrindo mais coisas que dá certo. Isso, nós fala da, da radiestesia, isso é uma, uma invenção muito antiga, mas é muito antiga mesmo. Mas já é muito provada que funciona. É uma coisa que já tem mais nada, nada tem aí, se calcula que tem 9 mil, 9 mil anos. Demir, boa noite. Demir Vian. Nós estamos aí com o pessoal que estão chegando agora na live. então o pessoal tiver aí umas perguntas. Marcela, elas, é, é, é trabalhar com elas e. Porque tudo que você consegue é aprender com elas, que deu resultado, o resultado é bom. Você verificou que é bom. Então, é uma experiência boa. Porque a, a Live é o seguinte: a, o comando da Rádio Sevilla, são milhões de coisas, são milhões de detalhes. Então, nem eu sei tudo. E ninguém nunca vai saber tudo. Então, tem sempre coisas novas para estar tá aprendendo, para estar tá executando. Experiência nova. Isso não é, sempre vai ter. Então, a pessoa fala, não, eu bater no peito e falar, eu sei tudo com variônica. Essa pessoa estaria mentindo. Porque nem os maiores mestres da radicesia não conseguiu aprender tudo com as variantes e com Porque são coisas demais. E não daria, como, você não teria como você guardar tudo na cabeça. Porque já há muitos milhares de anos atrás, eles calculam que ela está é mais de um milhão de coisas agora. Até você guardar um milhão de coisas na cabeça, então você leva para mais. Então não é só um milhão, é mais de um milhão. E o pêndulo também. Então, é, sempre há experiência nova, coisas novas para aprender. Só tiver mais alguma pergunta, é ó, o pêndulo é o seguinte, eh é... o pêndulo de cobre. Ele é bom para trabalhar em certos gráficos de cobre também. Ele também é bom para trabalhar no campo, é, dependendo do que você vai procurar no campo. eu eu de madeira, ele é muito bom para você trabalhar com ele em plantas. Mas já nos gráficos de cobre, já já fica a desejar. E para a água também, você procurar água com ele também não é muito eficaz não. Porque a energia dele pertence mais à terra. Agora, a gente fala, fala a respeito de pêndo, pêndo tem é, uma imensidade de pêndo, tem pêndo de cristal, pêndo de ametista, é, de várias coisas, pêndo de chumbo. Então, a... Por exemplo, eu conheço um rapaz que ele tem escritório, ele faz um atendimento. Eu acho que ele tem lá nada, nada, uns 20 tipos de pêndulo. Eu perguntei para ele, falei, mas para que tanto pêndulo? Eu é aqui cada um desses eu uso uma determinada coisa. Eu falei, mas não poderia ser um pêndulo só para tudo? ele falou, aí eu... Falei, eu... Eu aprendi assim, eu nunca testei um pêndulo só para tudo. Então foi, pois é. E eu já criei um que faz tudo. E também trabalha pelo comando. Agora, esses pêndulos teus aí, se der comando para eles, você está influenciando ele. E já o meu não. O meu você comanda ele para você passar o que você quer com ele. Aí ele ficou meio assim e falou: Aí ah, eu tenho que experimentar isso e aí para mim ver como é que vai funcionar mesmo. Eu falei: Não, meu amigo, eu já criei esse que eu estou que eu construindo, estou fazendo, estou vendendo eles. Ele já foi criado para isso, para trabalhar em cima da mesa, trabalhar com gráfico, trabalhar com qualquer coisa, transferência de energia, de remédio, de planta, de qualquer tipo de minério. E outra coisa: ele não tem barbante amarrado em pé, não, ele tem somente. Que nem tá aqui, ó. Ele é todo latão. Em Deus, a argola que você segura ele é, lá, ele é latão. A tua energia começa passando pela argola de latão e vem até o tempo que é latão. Então, não tem. Ele não tem outro tipo de coisa dele. Não tem barbante aqui, não tem linha amarrada, não tem fio de seda não tem nada. Então, é a, a energia que passa aqui, passa por ele. Então, a, o que deu mais trabalho para mim foi construir o peso dele, acertar o peso. Porque se ele fosse muito leve, eu não conseguia trabalhar com ele no campo, andando com ele. A corrente, se fosse muito comprida, também ficaria desajeitado, porque você tinha que trabalhar no campo com ele enrolado na mão. Então, a, nós acertamos 60 centímetros de corrente, por sinal, é uma corrente muito bonita. Tem 5 centímetros de espessura, comprimento de largura. É uma corrente, que parece uma corrente de ouro. Aqui você pule os dois, você pule ele bem polidinho. Você pode pendurar no pescoço que é uma, é uma corrente e um pingente. Então, isso que foi o difícil acertar. Mas depois que eu acertei o peso dele e o tamanho da corrente e também fazer ele para usar testemunho acabou e outra, não tem, nenhum, não tem outro pêndulo no Brasil igual ele e também lá para fora também é difícil você encurta ele, você trabalha em cima do carro, que é gráfico outra, pode ser usado para trabalhar com pêndulo magnético é só você colocar o ímã no testemunho dele agora por isso que ele é um sucesso de venda. Mas ele é trabalhoso, dá trabalho para você fazer, você tem que trabalhar em torno, você tem que tornear, você tem que fazer uma série de coisas nele. Então, não é assim que você pega aí um pedaço de coisa, quer e faz um pendo. Agora, o pendo comum funciona. Ele dá certo. Mas quando a pessoa começa a desenvolver, é que ele começa a perceber aquelas falhas que tem, aquelas, aquelas coisas que ele achava que era certo. Então, é... eu poderia falar de muitas falhas, desses pênalti, dos de sete que eu vejo por aí. Mas não adianta eu falar também. Porque a pessoa que duvida desse, duvida daqueles. Né? Então, a pessoa tem que ter um para ela começar a trabalhar com ele, para começar a saber como é que vai funcionar. Agora, tudo que a pessoa vai fazer, tanto com o Pendo, como com as variones, tem que saber o que está fazendo, porque depois de um certo treinamento, a pessoa quer seguir em frente, quer fazer uma transferência de energia, quer tirar energia. A pessoa tem que saber, tem que ter um certo conhecimento aí. E é o que a gente sempre tem falado nos vídeos, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Vai fazer transferência de energia, por exemplo, na água, no copo d'água, água, não faça com a tua, porque senão a carteira hora, você vai se dar mal. Você vai ficar carregado de... contaminado com doença, com energia ruim, ou vai ficar perturbado. Então, é, a coisa não é brincadeira. Mas é o seguinte, a pessoa que tem no começo, ela... Quando ela começa a treinar, daí pra frente, ela começa a perceber os perigos. Ela sabe que não é brincadeira mais. Ela começa pensando que é uma brincadeira. Mas depois ela vê que não é mais brincadeira. Aí ela começa a levar a sério. É que nem no caso aqui, ó, do órgão, Ele já tem um conhecimento bom, porque para fazer, por exemplo, uma transferência de energia é, já tem que ter um conhecimento. Por exemplo, você vai tirar uma energia. Vamos supor que você vai mudar um veio de do lugar. Então, se você não tiver conhecimento para mudar ele, e você fizer um negócio de qualquer jeito lá, você vai se dar mal. Vai se dar mal, porque a energia da água é uma energia forte. E ela vai acabar destruindo. Por quê? Porque você mexeu com uma coisa que você não sabe o que estava que mexendo. E eu tenho vídeo aí falando isso aí para trás, explicando, ó, mexeu com a energia da água, você tirou o bem do lugar, você não vai fazer nada com ele no outro lugar, coloca de volta lá atrás, coloca onde estava. Tá, porque se você largar ele lá onde ele estava tá e não fizer nada, e você não for abrir um posto ali ou fazer outra coisa ali, aquela energia da água ela vai para cima de você. Então, não pensa que a coisa é assim, só chegar lá e fazer uma graça, tirar, não, eu, eu tiro bem do lugar, né, capseide. Depois você larga e lá, esquece, ele lá e esquece, de voltar ele para trás, ou não sabe voltar para trás, aí se dá mal, né? Aí depois não sabe por que, que as coisas estão acontecendo, por que, que o negócio está ficando ruim, porque a cabeça já está ficando meio assim, porque já tá, não tinha uma doença, já começa a aparecer uma, duas, três. Aí a pessoa vai, como eu digo, não sabe, vai cair doente e não vai saber porquê. Então a pessoa que vai, que vai fazer o treinamento, é, aprende bem primeiro, faça as coisas certinho primeiro. Porque a energia do universo não é brincadeira. Porque quando você mexe com a energia do universo, você está mexendo com a energia de Deus. Então ela não é brincadeira. Ela não é para ficar fazendo graça para as pessoas, ficar fazendo, fazendo coisa. Ela é para você fazer o que você tem que fazer com seriedade. Agora, o que eu sempre digo aí às pessoas, vai, fazer uma, vai tirar, por exemplo, a energia de objetos, coisa antiga, coisa nova, não usa a tua energia, não usa, você usa a energia do universo. Agora, isso você precisa saber usar a energia do universo, você tem que estar de acordo com ela. Se você não estiver de acordo com ela e começar a usar a tua, é aonde você vai se dar mal. Aí a coisa é rola. Aí não dá certo não. Você vai tirando, tira uma lei, tira duas, tira três, quatro, cinco, uma coisa de outra. Uma hora você tira um negócio carregado pra valer. Com a tua própria energia, rapaz. Vai cair enfermo, doente, sem saber do quê. E isso aconteceu agora, há pouco tempo, aí na Bahia. Eu acho que até acho que não dá no ar, né? Não sei se o ar é da Bahia. Então é. Então é complicado. Porque é umas é uma coisas que é, quando você olha assim é muito simples. É a mesma coisa, eu pego o pêndulo aqui. Pego o pêndulo aqui na minha mão, né? Falou, ó, tira toda a energia negativa de fulano de pau. Aí ele gira lá, a hora que acaba de tirar, ele gira, gira, gira, a hora que acaba ele para. Porque tirou tudo. Bom. Tirou toda a energia do carro. E para onde essa energia foi? Agora, pessoal que estão começando aí agora. É bom pensar ne, ne, ne, no que eu acabei de falar agora. Você pegou e tirou. Você tirou aquela energia negativa e tal. Tudo bem. Mas para onde ela foi? Você não derreteu ela. Então, meu amigo, é perigoso. Se você tocar num negócio que tem uma energia negativa, essa energia foi mandada pelo mago negro. Aquilo vai para você e vai que vai forte. Vai para te arrebentar mesmo, para te mandar para sete par para fundura. Você não pensa que a coisa é brincadeira. Brincadeira você fazer isso com o Pedro. Você fica aqui brincando com isso. Isso é brincadeira. Agora, quando você brinca com a energia do universo, não tem mais brincadeira. Então o pessoal, nós já estamos aí para encerrar. E lembrando agora que na quarta-feira nós tem outra. Eu já vou deixar aí já no YouTube aí, já programado, já para quarta-feira, às, às 20 horas. E agradecer os amigos aí, que nas perguntas foi muito boa. Muita coisa, muito. Muitas perguntas boas, muitas respostas também. Espero que tenha ajudado o pessoal. E lembrando, pessoal, gente, se tiver dúvida de alguma coisa, entra na live, na, no próximo live. Per pergunta. Não custa nada. Eu, se eu souber, eu tenho, eu tenho todo o prazer de responder para por vocês. Porque eu sei o quanto que as pessoas veem, querem fazer as coisas. Hein? E as vezes precisam aprender alguma coisa primeiro. Então é Por exemplo É que o anjo agora acabou de fazer uma pergunta Ele usa a série e confia no que ele faz Bom, eu não posso duvidar de você de nada. Nada, nada, nada. única coisa que eu falo pra você. Faça sério, leva a sério. Não brinca. Porque tem coisa que não pode brincar. É, tem coisa que você pode. Por exemplo, você pegar o pêndulo. É, adivinhar ali uma coisinha, outra. Agora, quando você mexe com energia. Tirar a energia de uma coisa para outra em uma pessoa, você mexe com a criação do universo, tem que ser sério. Tem que ser sério porque é o seguinte, se der alguma coisa errada, você não tem para quem reclamar. E às vezes, até se achar para quem reclamar, a coisa já ficou ruim. Agora, a meditação. Eu, porque a pessoa, quando eles começam com as varimônicas, começam com as penas se o não girar para a esquerda ou para a direita, ele já acha que é profissional. E não é. Nem começou ainda. Está nem gatinhando ainda. O cara, para ter uma boa energia, e trabalhar com a energia do universo, ele tem que meditar ele tem que ter uma energia alta da água, do fogo do vento da terra e não é casual e nem compendo que ele vai adquirir essa energia é meditando é, é a meditação porque a pessoa quando chega nesse estágio para trabalhar, tirar essas energias ruins, tirar coisas ruins é porque ele já está no estágio avançado então a Então é o seguinte, a gente não. Por exemplo, eu para me achar um veio de água, eu não preciso de vagabundo, nem pena, nem nada. Não preciso de nada disso. Por quê? Porque eu tenho a minha meditação e tenho meu carregamento de energia. E também tenho minha proteção. Eu tenho proteção 24 horas por dia. Porque eu, eu tenho que ter proteção. Porque se eu não tiver proteção eu posso ser vítima aí de uma magia negra então a proteção minha é, é proteção mesmo e a pessoa que tenta quebrar essa proteção é terrível o lado dele agora eu conheço muita gente que, que trabalha meio lá, meio cá Quer dizer, nem para um lado, nem para o outro. Que nem eu sempre tenho dito para eles, olha, cuidado, define um lado. Ou você fica de um lado, você fica do outro. Porque não, não, tem, não tem meio. Só existe dois jeitos. Você está do lado do mal ou do lado do bem. Então, não tem meio termo. Não existe esse negócio de meio termo. Então, é... A energia, você tem, usa ela 24 horas por dia. Você usa ela para bem ou para o mal. Então, esse negócio de meio termo não existe. Agora fala aí que muitas pessoas tem falado aí tem pessoal que é crédito o pessoal é católico o pessoal é espírita o pessoal é isso, outro é aquilo é o seguinte tudo que você pôr o nome de Deus na frente é mal você estaria carregando a tua energia por quê? porque ele que criou tudo, tudo igual, o nosso planeta é energia tudo que existe nele é energia que tem energia. Sem essa energia, nada é nada. Agora, sobre os anjos, não vou entrar nesse detalhe. Porque não, aqui nosso, que não é religião, é, Então, não entro nesse detalhe. Tem as pessoas que acreditam certinho, os anjos, os protetores. E... Tem muitos que oram para esses anjos, que eu acho muito bom que deve orar assim. Porque tudo que você está concentrado, orando, você está aumentando a sua energia. Tem outros que trabalham com espírito, espírito que estão tá vagando aí pela terra. Então, é religião aqui não aí é, não, se discute ela, aqui não. Então aqui, aqui nossa live é o seguinte o cara pode ser espírita, ele pode ser crente ele pode ser católico ele é muito bem vindo aqui aqui nós não desfazemos de nenhuma religião e de nem cor, nem raça nem nada nós somos todos iguais somos todos filhos do Criador e Deus criou nós a aparência dele então eu quero agradecer aos amigos aí Participou da live. Uma boa noite. E bastante fé e uma boa energia. Então, até quarta-feira. Boa noite.